bem benvenuto a um novo vídeo sulla lingua italiana. Bem, hoje estou aqui para dar mais uma dica sobre a gramática da língua italiana. E como todos nós sabemos, eh, os artigos são importantes em qualquer língua que nós estivermos estudando, né? eles são essenciais. E provavelmente você já viu aqui no canal vídeos sobre os artigos definidos indefinidos na língua italiana. Articoli determinative, indeterminative. E se você não viu, eu vou deixar aqui os links para você correr lá e assistir ao vídeo sobre a aula completa. Mas hoje eu pensei em fazer um vídeo dando uma dica sobre o artigo indefinido. No singular da língua italiana. Por que eu decidi fazer esse vídeo? Porque muitas vezes, é, lendo ou escrevendo, ficamos em dúvida sobre quando colocar apóstrofo depois do artigo UN. UN com apóstrofo ou um sem apóstrofo? Então, vamos lá. É muito fácil. Quando a palavra seguinte ao artigo for feminina, e iniciar por é, vogal, tem apóstrofo. Então, a regra é que quando o artigo indefinido, singular, for no feminino, é um apóstrofo ou una. Quando é una? Quando a palavra é seguinte começa com consoante. Por outro lado, se iniciar por vogal, aquele um tem apóstrofo. Então, não tem como errar. Em palavras masculinas, o un... Não, não Nunca vai ter apóstrofo, ou vai ser uno, né? Uno, quando é utilizado uno. Quando a palavra seguinte começa com s, mais outra consoante, uno schemo, né? Um bobo, uno schemo. Quando a palavra seguinte começa com z, uno zaino, por exemplo, uma mochila, uno zaino. Quando começa com ps ou gn uno psicólogo, uno gnomo, um gnomo, uno gnomo, uno psicólogo. De resto, se a palavra é masculina, é sempre um, sem o e sem apóstrofo. Se for feminina, e começar com vogal, tem apóstrofo. Parece difícil, mas não é. Por que, que tem essa contração quando a palavra seguinte é, inicia com vogal? Por uma questão de prática, né, no falar. Una rancada. É, não ficaria prático dizer una aranchada então é una aranchada un aranchada un apóstrofo aranchada é, uma antena, uma antena, uma antena, um apóstrofo antena. É isso! Essa foi mais uma dica para quando você estiver escrevendo, lembre-se sempre, se a palavra seguinte for masculina, não tem apóstrofo. Se for feminina, que começa com vogal, sem apóstrofo. É isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima.